lá, e eles comunicam comigo, nós conversamos de madrugada. Ô, irmão, mãe, tá sendo uma benção, viu, irmão? Graças a Deus. Então, você tá com 80, 70 aí? 75, ué, e mais uns quebradinhos, né? É. Eu fiz em abril, essa Pois é, então você evangelizando a distância agora. Ué, irmão, eu tô podendo andar muito, é que essa perna, é, esses parafusos é. aqui, eu tenho de, de internet mesmo, é. porque não dá não, viu, irmão? Mas, mas graças a Deus, pastor. Mas a, a vida sua toda foi visitar e evangelizar? E visitar evangelizar. e evangelizar. Pastor, para a honra e a glória de Jesus, eu muitas e muitas famílias. Tem, lá no Consolação tinha uma família com 10, aqui numa chácara aqui do, do Espanholim tinha uma família com 11, essas duas famílias dá 21 pessoas. Mas na cidade de fora tem família com 8, com 7, com 5. E outra coisa, eu não, nunca mandei ninguém atrás de ninguém, não. Eu chego na igreja para abrir uma igreja no caos, é eu que vou atrás. Eu vou quando eu... Consigo assim, a ganhar aquelas as pessoas, que estão feliz, alegre, ali a gente começa a fazer um culto ali naquela casa, e daquela casa aí a gente já sai para um salãozinho e onde é que a igreja começa a ir embora. Então, pastor, não tenho mandado, mas graças a Deus é, eu gosto demais de evangelho de pessoal de porta em porta, viu, mal? Você tem o, o, o germe do pastor Juvenal? E eu tenho sangue de evangelista na veia. Na eu veia. não sou consagrado evangelista, não sou consagrado pastor. Isso é separado. Consagrado é de Deus, né? É. Mas eu tenho na veia o sangue de evangelista, viu, irmão? Não tenho dúvida, não, viu, irmão? Como que você alcançou o evangelho? Como ah, é que foi? eu alcançou, irmão, eu, eu a gente falava alguma coisa, foi meio complicado, mas isso acontece, irmão? Numa época muito ruim da minha vida, né, irmão? Eu cansei para te falar a verdade, pastor, eu alcancei através de testemunho de Jeová, que foi na minha porta. Eu era de uma denominação que não aceita pão feito, aceita nada, e então é só esse que está salvo, tudo. Aí, um José Roberto Gomes, um testemunho de Jeová muito bom de Bíblia, aí chegou em mim, falou para mim assim, Pois é eu vou te ensinar a Bíblia sem interesse, ou sem ir para a minha igreja, sem eu só vou só te ensinar. Falei, não, desse jeito eu aceito. Aí comecei com ele, irmão. Eu comecei lá com ele, né? E depois eu.. A sua procedência é católica dos seus pais procedência sabe? católico e daqui é. sabe católico praticante mesmo certo. mas eu era espírita né eu é. frequentava o espiritismo né? defendia muito o espiritismo aí eu comecei a ler a Bíblia coisa depois eu fui para uma, uma denominação que é a cristã do Brasil fiquei dois anos lá né aí fiquei dois anos e já comecei já comecei que aquele desejo de ir de porta em porta, assim, convidar a pessoa, tudo. Dei um pouquinho, me deu o desejo de sair para a cidade de fora. Quando eu comecei o trabalho do Jardim Noêmia, eu já comecei também, pastor Capitinga. Aí eu ia aqui do Jardim Noêmia terça, eu fazia aqui na Santa Ailda. Quinta eu fazia do no Noêmia, e sábado e domingo eu fazia em Capitinga. Às vezes eu posava e lá eu ia de porta em porta. Então foi assim que eu comecei, graças a Deus. E oh, eu não fico feliz se eu não estiver evangelizando. Agora, para a honra e glória de Jesus, eu estou entrando na África agora, irmão. Graças a Deus. Tá e louor. já tem uns amigos lá, graças a Deus. Lá já tem o pastor Tomé, que corresponde muito comigo, né? Lá em Moçambique. E tem também o pastor Tomé, que corresponde muito comigo. E o, o líder da assistência que, que dão lá para os pastores lá, o líder era é, é de Ribeirão Preto, então... Da é, igreja do pastor Santana? Ele congrega com o pastor Santana, é, ele congrega lá. Que coisa lá. boa! Então, e eu estou tendo muita amizade com ele, mas agora eu tô falando mais mesmo direto lá na África, porque eles ligam direto pra mim, eu até com ele eu tô falando até pouco, e eu hoje eu preciso conversar um pouco com ele. Então, e o Alexandre? Alexandre tá lá em Venezuela, na né? Na Venezuela, é. Isso, tá na Venezuela. Ele tá fazendo um programa de rádio, tá? Eu não é. sei se tá, porque eu até vou ver que a minha filha que tem o um telefone é. dele, para eu poder comunicar com ele também, né? Ele, eu, então, eu comunico ele, de vez em quando eu vejo o um programa tem programa dele. de rádio lá? É, tem. do no Facebook. Ah. Ô Moisés, a, eu gosto de, da palavra da seme, é, semeadura, a parábola do semeador. Ah. E aquela parábola tem uma coisa que as pessoas não perdem a noção. Porque a semente que cai em Boa Terra, ela produz uma proporção muito maior. E a outra desaparece. E é uma garantia. Toda vez que você lança a semente, uma parte há de cair em boa terra. É verdade. E, e a que há de cair em boa terra, ela vai produzir muitos frutos. É verdade. Aí a pessoa fica desanimada e fala assim: ah, mas os passarinhos vão levar embora. Ah, mas está pedregoso, tem muita. a raiz não, não, não prospera. É, é na beira do caminho, não é? Eu é. falo assim: ó, oh, meu amigo, mas uma parte há de cair em boa terra. E essa parte é, que cai é, em Boa Terra, é, pastor, ela faz dá sucesso. muita alegria para a gente que é evangelista. No é. um caso, ali no Salmo 126, versículo 5. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Aí é o 6. Aquele que semeia em, com lágrimas, lágrima ganhar com alegria. É o 5. É o 5. É o 6 é esse que o senhor falou. Gemendo é. e chorando, é. voltará sem dúvida trazendo tá, tá, os seus feixes, né? Trazendo os seus então isso eu já vi muito na minha vida, irmão. Eu vejo um pastor pregando, esse pastor que eu ganhei eles em criancinha, pequeno, você vai conhecer algum deles. Então, ganhei foi pequeno, hoje é pastor, e já eu vejo eles pregando assim, eu fico muito feliz, pastor. Saber que, é que foi uma semente minha que o eu, instrumento. não tinha carro, não tinha é. moto, não tinha celular, e eu descia lá em Capitinga, por exemplo. Um desse pastores, que é o Nivaldo Moura, que é cantor, é. descia aqui em cima da serra ali, passava a metade de terra, saía na fazenda do Laer, saía lá na alegria, porque mesmo. Mas aí é longe, irmão. E começava às sete horas fazendo aquelas fazendas, e chegava duas horas na hora de começar o culto lá em Capitinga. Essas famílias foi ganhando lá. Eu vejo o Nivaldo Moura fazendo aquele louvor bonito, pregando aquele mensagem bonito, e eu vejo o privilégio, irmãos. Às vezes eu conto, quando eu estou contando para o irmão, não é que a pessoa pode ter pensado assim, ah, Moisés está querendo aparecer. Ô, oh, irmão, isso aí é gratidão a, Deus, a gratidão a Deus, gratidão a Deus, e não só isso. É também um desafio para a pessoa perceber a alegria que você sente, né? Tenho, De pastor, colher a alegria. Eu estava é. falando ah. para a minha esposa hoje, se Jesus um dia... Permitir que eu caia numa cama sem poder andar mais, sem poder ir para lado nenhum, e alguém chegar perto de mim e falar assim, Moisés, você é feliz? Eu falo assim, olha, eu estou fechando a minha existência com chave de ouro. É, ué. falo, pastor, é. eu falo. Estou fechando a minha existência com chave de ouro, com uma pessoa analfabeto. Alguém que, é. que queira duvidar, procura, procura alguém que estudou no primeiro ano Comigo, até, até no meio do ano, que eu dou um prêmio para essa pessoa que achar, não acha? Eu posso levar a pessoa lá onde é que eu fui criado. Agora, porque eu estudei? Não, Claraval foi esse trabalho que eu fiz. Eu sei, mas você ter. foi criado aonde? É, é daquele. É daquela daquela fui lá na Furna do Garcia, eu sei dar com seis anos, né? Furna do Isso. Garcia. Eu conheço lá. Conhece? Conheço. Pastor, sabe o bonita. motivo que eu. Eu nem sei, eu vou mandar isso aí. Mas eu vou não me mandar vergonho. no YouTube, depois você vai ver. Eu não me envergonho, sabe por quê? Eu não ia na escola por falta de roupa. Tanto é, não sei se o conheceu, a dona de Janeira Pimentel, ficava com, com, com dó de porque eu ia com as roupas rasgadas, roupa malha arrumada, ela me deu uma troca de roupa, mas uma troca de roupa eu não podia é, é, ficar na escola o ano inteiro, né? É. E Deus me deu graça, pastor, e eu continuei, Deus me deu graça deu eu aprender a leitura. Eu só consegui fazer curso de eletrônica, curso de eletricista, depois que surgiu a calculadora, porque quando eu estava em São Paulo, em 68, faz 55, 56 anos. Eu tentei entrar na escola, mas eu não, eu não sei matemática. Na mão não faço nada. Se eu mandar fazer qualquer conta aí de qualquer tipo de conta, o seu nome bem das contas, eu não faço. Mas na calculadora eu fazia, porque é, a eletricidade é muito cheio de matemática, né? É. Ah, esse calculadora é jogo calculadora. Eu consegui fazer algum curso, graças a Deus eu fui, fiz telefonia básica. Telefonia física e eu fiz, imposta, essas coisas. E fiz a eletricidade, e fiz a eletrônica também. O que eu estou trabalhando hoje, né? É eletrossegurança de máquina de portão, algumas outras coisas também. Então. Ô, ô, pastor, Moisés, a vida é... é um desafio constante, né? É. Pastor, não conheço, o senhor também não conhece uma pessoa que já sofreu tanto acidente como eu já senti tanto que eu já sofri, mas só, pastor, que quando eu começava a andar de muleta, no lugar que eu tava começando a igreja, eu já ponha as muletas debaixo do braço, a bíblia junto aqui, ó, já ia nas portas das pessoas. Eu sofri desafio da porta de pessoas que eu fui... Vir. Evangelizar que não achou bom, uns bateu a porta, outros ignorou muito. Eu quero pegar o irmão uma hora com um irmãozinho que cercaram nós lá em Claraval, uma família inteira cercou nós, criticando, dando risada e desfazendo. Então, um dia um irmão pegou e falou para mim assim, Moisés, faz um ano que você está aqui em Claraval. Você não conseguiu levar nenhuma pessoa para a igreja. Você não vai parar, você não vai desanimar, um desviada. Eu peguei e falei, professor, mor Rosalvo, vou citar o nome dele, que é. eu tenho prova, né, é. Mon Rosalvo, esse Jesus Cristo a quem eu sirvo, ele vai tirar esse monopólio aqui em Clarapau. Já tem lá várias igrejas, o casamento do Evanilson, que, que é um que é, nós cuidamos da família dele no um centro de recuperação, do, do, não do Ivanilson, da esposa dele. E ele também nós levamos para a igreja irmã dele, lá nos Andrades, bem embaixo. O casamento dele foi no salão paroquial lá da igreja. O padre comendo com a gente lá, tomando um refrigerante, também que é muito irmão ali, tirou o monopólio agora, irmão. Ô, a tô... bandeira de Cristo foi levantada ali no pastor, oh. graças a Deus. Você conheceu <coughs> Claraval da época da igreja antiga? Ou não porque você está com 78 anos? 78 anos, eu era menino você Eu era não é lembro quando fizeram Mas era igreja antiga, era pequenininha né? Mas é eu pequena, não cheguei a conhecer ela A igreja, desmancharam é. logo e começaram a construção É, da eu Nova. conheço o Claraval mesmo Faz mais ou menos 40, 44 anos que eu 44, conheço. é pouco tempo A esposa é do pastor Isaac O Mombraz, um analfabeto Totalmente analfabeto, não escrevia nenhum nome. É que foi lá, fez visita, fazia culto ali, ali, numa casinha ali, levou a família do, do Mão Menino, que é o pai da Mãe Luísa, e levou também o mon Gerardo, João Quiel, João Quiel e mais a esposa, e, e a família do Mão Chiquinha, que é uma família muito grande evangélica, o Mão Brás, que levou para a igreja. Então, tá a marca do trabalho dele aí. Aí depois que ele saiu, entrou outra pessoa, entrou outra, entrou outra. Aí quando eu fui para lá, eu não gostava de Claraval, nem por visita. Eu tenho muito parente lá, né? Aí eu fui para Claraval. Aí não tinha, dentro da cidade, não tinha uma família crente. Existiam uma, várias, umas três ou quatro famílias da Roça que iam lá. Aí nós começamos a trabalhar. E daí, um ano e pouquinho, Deus começou a brotar. Deus fez uma cura divina na, na vida do irmão, muito abençoada lá. Deus curou ela e foi a família inteira para a igreja. Deus começou a abrir as portas, viu, pastor? Que coisa Graças boa. Graças a Deus. É, é, é, o, é o tempo de Deus, né? Tudo é o tempo de Deus. Hum. Só que eu nunca desanimei, pastor. Várias igrejas que eu abri, como exemplo, é, Biraci. Um pastor que faleceu já faz uns dois anos. Ele falou para mim assim, falou, Moisés, eu não quero desanimar você não, mas a minha igreja aqui em Biraci só tem a minha família de crente. Eu estava dando os primeiros passos de porta em porta, assim, convidando, arrumando um lugarzinho, fazer culto, tudo. E eu não desanimei. Consolação, quando eu comecei, teve uma época que a igreja foi enchendo quando eu estava bem cheia. E eu. Eu estava feliz, mas o povo começou a mudar, mudar, mudar. mudar. Quando ficou lá? Duas famílias, três só. Aí o irmão falou para mim, irmão, eu batei de porta em porta que é aquele sol muito quente. E aí ele falou para mim, irmão Sebastião, que já partiu pro Senhor. Moisés, é, essas portas aqui vão fechar, essa igreja aqui vai fechar. Falei, mas por que, que ela vai fechar? É porque eu vou mudar. A minha família é grande, tem dez, dez crentes na família. Mão Sebastião, Mão Marinete, e o Toninho vai mudar, ele mudou, mas mudou para glória, porque Deus levou ele, e vai mudar o Jair, vai mudar, quem vai ficar aqui? eu falei assim, tudo bem, mas Jesus vai mudar? Não, não vai, foi então, não vai fechar não, nós vamos trabalhar, só sair do Consolação que hoje é o Francano, depois que a igreja estava cheia, graças a Deus. Aí eu saí em paz, alegre, feliz, Falei, não, agora vamos embora mesmo. Eu não fico muito tempo, pastor. É. Eu nunca fiquei mais de quatro anos e meio. Eu gravei uma história ali hum? ontem com a dona Maria, mãe do Ronaldo, do Rogério. Ah tá, você gravou? É. Você gravou do João Rego também. Do João Rego. Também. É. Você gravou. A filha dele é, é, é casada com o pastor, como é que é, o ela é pastora? Pastora, é o pastor Marquinhos é. lá, é, é do Rogerinho, né, do Zé Rogério. É. É, neta da irmã Maria. O senhor, tá falando, o senhor gravou de uma pessoa que eu já achei no YouTube, o Jesus Valim. O Jesus, é, é. Um metro e de altura. Ele tem uma ele... história bonita, rapaz. Irmão. Aonde ele... que ele mora? Ele mora logo pertinho ali, é. aqui embaixo aqui. Eu quero que o senhor com alguma coisa eu e ele. Porque ele eu me quero. ajudou muito em Biraci. Ele me ajudou muito também, em Clara Val, me ajudou muito oh, na roça. Eu, toda vez que eu lembro de você, eu lembro de vocês dois juntos. É, nós cantávamos em dupla, meu irmão. É. Pastor, só sei se o senhor está gravando, é. eu falei para o senhor que não sei onde é que vai parar, mas uma história importante, e eu vi o pastor Jesus, ele é pastor consagrado da Madureira. Então, a história ter... dele, antes de você falar, é. ele veio para Franca para fazer um serviço mal feito. Para matar alguém. Eu não sei disso aí. Isso ele é. contou isso lá na história dele. É. E depois ele conheceu o Evangelho é. e mudou a vida. Jesus mudou a vida. Pode falar eu... agora? Desculpa eu ter eu... cortado. Dando, irmão. É. É... Nós fomos, chegamos em Biraci, né? Eu falei para ele assim: falei... irmão Jesus, o trabalho de Biraci vai começar aqui. Parei a moto no lugar, tinha uma moto grande, andava bem, tudo. E. Vamos fazer oração? Vamos. A primeira casa, que ele chegou na casa do Eloy, ele chegou nessa primeira casa, ele marcou um culto. Que benção! Ó, aí eu, Mas foi, como não tinha lugar pra gente fazer culto ainda, eu marquei um culto na cadeia. Então nós fizemos um culto na cadeia, um culto muito abençoado. Muita gente é, fez presente no culto ali, os vizinhos tudo. Aí nós começamos de porta em porta. Teve um dia, um dia só, eu dormindo aqui, banco frio no púlpito, é, lá empaiado com uma tuia de, de arroz. Eu deitado ali, os ratos cruzando ali dentro, ali, irmão. É, eu passei com um pedacinho também, irmão. Graças a Deus tem muita vitória, mas, ó, no caminho de Biracê eu tive um acidente. Uhum. Eu bati numa vaca na, à noite, eu ia num culto 4 quilômetros pra frente. Eu bati, trombei com a vaca e, para honra e glória de Jesus, a hora que a moto, eu fechei o freio, a hora que eu fechei o freio foi o tempo de chegar na vaca que estava tá deitada, ela levantou, bati nela, passei por cima, caí no meio do mato. Agora só vê que é a mão de Deus. Por que, que o meu garupeiro não bateu na, marra, na, na vaca? Ele tinha de bater. Eu saí por cima com o freio dianteiro na mão, não sei nem onde eu soltei ele, porque no outro dia eu passei. Tinha o carro, o carro dos farol, tudo lá, mas a, a alavanca eu não sei onde é que eu sortei, Mas que eu saí com ela na mão, saí, porque eu freiei os dois freios. Aí não sujei nem a roupa, pastor. Isso aí que é Deus. Irmão, isso aí é a mão de Deus, a é meu favor. Não sujei nem a roupa. Eu é. fico feliz, meu pastor. Graças a Deus. Um testemunho muito rico. Então, Claraval, quando eu vi de Claraval com a minha filha, aquela que está lá em. Eu, vi, é. eu vinha com ela na garupa também ó, Quando eu fui fazer a curva Um carro ia passar o outro E os dois freou Pra entrar na ponte E eu freiei fazendo curva A moto derrapou comigo Nós caiu Ela feriu um pouquinho a, a coluna é, E eu trinquei esse osso aqui Porque a moto caiu Nós saímos ratando em cima dela assim Mas as marcas que eu tenho Na obra de Deus Eu sinto honrado e, bom, Graças a Deus ó Ela tá vendo? É mais alto ó isso aqui é uma marca de trabalho na obra de Deus, irmão. Graças a Deus. Isso é muito bom. No Peixotinho. Oh, oh, oh, e... Aí, ó, oh, você tem uma história nessa região. Eu vim do Peixotinho, com a rural antiga, 72, parece ou menos. E cheio de moça, que hoje é tudo vovó. Estava o pastor Luiz de Oliveira, você conhece, né? Conheço, é. Pastor Vicentinho, segundo, presidente, estava também. Brasileiro. O povo tudo sorrindo, brincando, aí a moto estourou a ponta de eixo traseira. A rural. É, mas foi um barque irmão. Então, não foi um acidente, foi apenas um susto. Mas, é, Deus tem-me honrado, irmão, graças a Deus, irmão. Deus tem-me honrado, Pau e Glória de Jesus. O ministério, irmão, o ministério me dá muita cobertura, o ministério apoia o meu trabalho. Mas você também é... é o pastor Isaac, eu sei vocês conviveram muito, né? O pastor Isaac é uma besta, irmão. Eu sei. Eu, eu, olha, o pastor Isaac, o que, olha, o que ele tem me ajudado nessa franca. Ué, eu só você ter evangelizado a mulher, a família da esposa dele... Não, não, não é, foi não, bem é, eu, a, a família do poder a, não foi bem a, eu, não, não até foi o que estava comigo, né, o Mão o analfabeto, né, é. todo, falava Tadinho, falava da maneira dela, mas só que ia, ele era uma pessoa que gostava de evangelizar, levou que a família para a igreja. O pai dela tocava sanfona, ele ia lá nos cultos lá, alegre, tocava acordeão. Então, de modo que pastor, ó, eu acho, eu, eu sinto realizado graças a Deus, pastor. Você tem muita coisa para fazer ainda, ah, rapaz. Repartir tenho... essas experiências e hoje, compartilhando esse, esse ministério abençoado, vai servir de estímulo para muita gente. Então, eu, eu, sabe o que, que eu, eu Olha, pastor? Às vezes a pessoa não tem como eu, não tem uma estrutura assim de curso bíblico, curso teológico, mas para cobrir isso aí eu tenho muito boa vontade, pastor. E dedicação, né? Oração, é, então, buscar... Nunca e... olhei nível cultural de ninguém para é. chegar e falar da, da palavra de Deus. Eu já falei com advogado. Essas pessoas mais culto, é Não. mais fácil de a gente falar com eles. mas de, Por outro lado, tinha uns andarilhos ali perto da, da, do, do IETC. E eu tava esperando um colega para ver um serviço, eu peguei e falei: Ah, eu vou falar de Jesus para esses andarilhos aqui. E entre esses andarilhos tinha uma senhora dos 40, uns 60 anos, com o roto todo inchado, de tanto bebê pinga, tudo. Eu cheguei, quando eu, eu apliquei a palavra de Deus, ela olhou para mim e falou para mim assim: Por acaso tem alguma satisfação para dar a Deus? Ela falou. E eu fiquei com dó, pastor. Que pobreza. É. Esse pra mim é o pior pobre, viu, irmão? É. Então, pastor, graças a Deus eu tenho andado. Não falando, pastor Jesus, mesmo dia que o senhor vai entrevistar ele, o senhor vai falar com ele. Moisés falou que vocês andam muito pra roça. Caiu no barro quando ia pra roça pra o voltar com a roupa suja. Ah, eu tenho muito caos, eu e ele. Também me ajudou aqui também, aqui no Moema, quando eu comecei. Os meninos dele, que hoje é, é pai, tem até neto. Era tudo pequenininho e eles gostavam de cantar. Ah, eu comecei a te contar de biraci e eu Sim. cortei e esqueci. Eu que cortei. Net. Não, cadê? Tava eu e ele, passou, né? E Só as pessoas cantando mal de viola. tá bem chumbado, né? E cantando um de viola. Aí nós paramos, né? Nós paramos assim, ficou olhando. Aí pegou e falou assim, oh, vocês cantam? Falou, oh, nós, nós cantamos assim, mas nós só cantamos música evangélica. Não, não, não, não, não tem problema não. Canta um aqui pra nós. Aí, né? Nós pegamos e foi cantar uma música evangélica para eles, bem na coisa rodoviária ali. Eu lembro das duas músicas, uma delas. O senhor deve conhecer é, dos mensageiros que fala assim, onde o povo de Deus se reúne, desse meio tristeza não há. Nós cantamos essa música. Depois ele pegou e falou assim, ah não, é muito bonita a música de vocês. Canta uma outra para nós ver. Aí nós cantamos dos mesmos do, do, dos mesmos é, irmãos. Fala assim. Meus irmãos, Jesus, está aqui, pois ele assim falou. Nós cantamos essa. Aí depois, não lembro se nós cantamos mais, só sei que um deles pegou e falou, dá para vocês ir lá em casa cantar um pouco para nós ir lá? Aí nós fomos. É, Chegou lá, nós Deus. cantamos um pouco. Aí nós oferecemos um culto na casa dessa, dessa pessoa. Não lembro mais o nome dele. Eu falei, não, pode vir, pode vir. Nós marcamos um culto na casa dele lá e aquele povo pegou e não sei quantos aceitou Jesus e foram para Quadrangular e hoje está abençoado. Então, eu... irmão, é gratificante essas coisas, não é, é pastor? O... Fala a verdade. Isso é, é a colheita então... do trabalhador. Meu irmão, trabalha... para ganhar alma, é. para ganhar alma, eu já fiz de evangelista, eu já fiz de cantor sertanejo. O irmão Sebastião, que, saudou, que partiu do senhor, que já morreu lá do Consolação, nós cantávamos muito em dupla. E ele, vou falar nem eu não, ele tinha uma voz muito bonita. E nós louvávamos os hinos hino dos irmãos Marinho. Você tocava também, Edom? Tocava violão, mas os no acidente eu quebrei a junta aqui, minha mão ficou deficiente. O outro acidente eu quebrei aqui em cima, essa aqui também ficou. Hoje tá difícil para tocar violão. Mas não era, assim, um tocador profissional, não. Mas nós cantávamos em rádio, o meu Luciano. O Luciano, a, nós tinha uma dupla que cantava no rádio. Eu cantava, assim, em show, assim que, a gente, onde é que chamava. E a minha dupla era Martim e Luciano. Eu tenho até vontade de ter um contato com ele, pra gente lembrar daquele tempo, e a gente fazer um, um louvor daqueles, assim, que é... Que Não tem coisa mundana, bem é. como aquela música do Leo Canhoto, que ele fez aquele o, o, o último julgamento de meu velho música. pai. Vocês você, você cantavam aquela música? Cantava e eu queria lembrar ele para gente é. gravar, para os amigos ver, porque é. às vezes muita gente às vezes não acredita né, que a gente é. era dupla sertaneja. Nós... O irmão vai lá buscar o um, um, um cartão. Aí vamos ver como é que vai chegar aqui. Ele está animado, irmão Moisés. E nós vamos gravar mais. Vamos para frente. Hoje é dia 27 de junho de 2022. 22. Franca. Pastor, tô com o um telefone aí, já está funcionando? Está funcionando. Ah, ah, pô, pastor, eu quero falar alguma coisa para o senhor do Jardim Noêmia. Nunca né, no eu vou falar por mão, o senhor vê as mãos de Deus operando. Quando eu comecei no Jardim Noêmia, só tinha umas três ou quatro casas, e eu fazia os cultos na casa da irmã Edna, Edna França, e na casa da mãe expedita também. É só as duas irmãs que tinha. Os esposos das duas não eram crente. Então, era uma casa geminada que, de um lado, era a mãe expedita e, do outro lado, a irmã Edna. Quando nós era o culto na mãe expedita, quando eu, mas o Antônio, o sobrenome dele me fugiu da, da, da cabeça. Era um baixinho também. Quando eu chegar na casa da irmã daqui, ela batia na parede. A família de lá vinha, foi para a igreja. E quando a vez o culto na outra semana era de lá, o outro batia nós ia Essas duas irmãs, o que tinha ali? Aí irmão, naquele ano, logo naquela época, eu fui eletrocutado. Eu não sei se eu mandei no seu Face a, a, a, a foto da, do poste na frente da casa lá. Recentemente eu fui lá, trocaram todo o poste, puseram de cimento só ia é de madeira, está lá até hoje. Um pouco de eu fui lá tirar foto. Então, vou mandar para o irmão. Aí, irmão, eu fui executado o irmão Sebastião, Sebastião Alves me derrubou lá de cima do poste, eu bati, caí, ele parou os braços, eu bati no braço dele, a cabeça subiu, bati o corpo no chão, as minhas pernas separou da outra, que quebrou o ramo superior e inferior da bacia, as pernas desligou a da outra. Então, eu não mexia. As, as irmãs vinham me visitar, a irmã Edna, a pedida que porque o povo visitava muito, né irmão? Hoje o povo quase não visita, e eu ignoro isso aí, viu irmão? Então elas vinham me visitar, oravam para mim, e lá, lá no culto, eu usava cantar, que até hoje, às vezes, eu, eu, quando eu tenho tempo de fazer um louvor assim, na onde é que eu tô congregando às vezes assim num culto doméstico eu até eu até canto eu cantava um corinho assim ó falava assim Senhor dá mais tempo para mim ocupar minha vida contigo não, eu vou pelo vento e perco meu tempo, caindo em perigo. Ele é repetido. Uhum. As irmãs oravam para mim, cantavam essa música que eu cantava no culto. Aí eu começava a chorar assim, Jesus, se o Senhor me colocar de muleta, eu ainda vou levar sua palavra. Se o Senhor me colocar de muleta, eu ainda vou é, cantar esses e essas buscas lá da casa qualquer que eu for. Irmão, para honra e glória de Jesus, pastor, quatro meses eu estava em pé, andando sem muleta. Sem muleta. Quatro meses eu estava sem muleta e estava cantando: Jesus, dá mais tempo para me ocupar meu tempo contigo. Ele não sai da minha mente, mas Eu gosto. Ó, Capitinga canta ele, Biraci canta te Eu tava falando que o louvor, do lugar faz esse louvor. É. O pastor Julinho, aqui, que eu dirige para ti hoje, esse dia eu fui lá e cantou esse hino. Ele cantou. A gente cantou junto. Eu Como que a você aprendeu esse hino? Foi, foi com, com, com, com, com, você aprendeu com alguém? Como é que foi que você o aprendeu quê? esse hino? Aprendi com o Mão Íris Barbosa de Oliveira, que hoje está lá em Uberlândia. Aprendi com ele. E faz muitos anos, irmão. No Consolação, quando ele me ajudava lá no Consolação, e nós sempre cantávamos, ele gostava demais de cantar esse corinho. Então, eu gostei demais, era muito bem feito. Se não eu vou pelo vento, perco meu tempo caindo em perigo. A, a mensagem é muito forte, né? É forte, né, Mal? Irmão, eu não quero cair em perigo, não, irmão. Eu quero levar a mensagem mesmo. Ocupar meu tempo todinho com Deus. eu falo, irmão, para as pessoas, às vezes que eu converso, eu falo que Deus me livrou de... Não vou contar para o senhor, senhor tantos acidentes que eu tive, porque eu vou esquecer algum... Mas eu vou... por tá, irmão, quando eu estou orando, às vezes, eu falo na oração, e aí falo para as pessoas. Na oração eu falo, falo assim, Senhor, o Senhor acrescentou o meu dia de vida, para mim veio o, o senhor feliz com a minha, minha, com a minha existência. Agora você pensa bem, irmão, ó, se eu aumentou o meu dia de vida, se eu fazer alguma coisa para desagradar a Jesus, alguma coisa para desagradar a Deus, ele vai pensar, nossa, eu mentei tantos anos para o Moisés e ele já está me decepcionando. Eu não, não quero ver isso com ele, não, irmão. Não. Moisés... Eu quero ver, pastor. Eu quero é. ver ele feliz com a, comigo. Você tem quantos filhos? São cinco, cinco filhos. filhos. E netos? Neto tem treze. Treze? Treze. Parabéns. bisneto não, O né? dia que o senhor me perguntou quantos filhos eu tinha, e eu falei para você senhor que era assim que contei só quatro. Depois eu fui seguir lá, né? É eu nem sabia onde é que o senhor ia colocar, colocar. para mim ia ficar só aí na, na máquina. Aí eu falei o nome de quatro. Aí o senhor me perguntou quantos, quantos irmãos vocês têm. Eu falei cinco. Falei o hum. um nome só de quatro. É que o me pegou, eu muito surpresa. Eu fiquei meio emocionado, você fui misturando tudo, né? Mas foi muito bom. Mas graças a Deus, pastor. Você é o mais velho do, do, do seus dos seus irmãos? Dos irmãos sou, dos irmãos sou. Tenho uma irmã mais velha do que eu, que mora no Noêmia. O entrevistou ela na porta da casa dela, no Moêmia, um dia. A esposa do Ercílio Ambroso, de Paulo. O senhor entrevistou ela e ele, na frente da casa dela. Não sei se o senhor lembra, na rua da igreja, desce um pouquinho. Passa, cruza e logo embaixo tem um coqueirinhos na porta, parou ali, entrevistou ela, ah, a minha irmã. Ela tem problema de visão? Meus irmãos ninguém enxerga, sou eu. Ah, ah, ah, Rapaz, é saber, né? mas que, que história bonita que eu tirei dela. Ela Tirou. falando da Luzia Roland. É, é eu não é que era ela. cega. É, certo. E conheceu. aquele casal é, é fantástico. Eles andaram bastante, né? para esse mundo afora. Ah, que é Eu não fantasma. sabia que era Nossa. E eu vou, eu vou procurar aquele, aquele vídeo e vou mandar pra você. Então, como olha, que chama o, o seu cunhado? É? Ercílio Ambroso de Paulo. Ercílio Ambroso de Paulo. É. Sim. Pastor, a minha mãe tem filho de dois maridos. Tem um, o Paulo, meu irmão, é filho de um. Depois. Até a filha de outro que dá logo a receita pro pai. Então, eu três sei se casou. Agora, quem enxerga é só eles, mas os meus irmãos legítimos, que é, que é a Rosária, Conceição e a Maria Aparecida, e o Antônio. Esses cinco irmãos meus, ninguém enxerga nada. Se precisar de andar, ou, ou vai pego para mão, ou então... De Bengala. O, o, o Moisés, me explica um pouquinho agora. Uhum. E o seu pai, o pai, o... ou a mãe deles, enxergava bem? Como é que é? Ou de avô? O meu avô não enxergava bem, não. não. Então os médicos foram presos que é hereditário. Agora, outra vez que eu vou te contar. Eu, entre os acidentes que eu tive na vista, que eu já tive centro grave, então, e dali na fapa do Hulk e do eu provoquei o curto-circuito lá num cabo grosso, 35 milímetros. Ele é mais ou menos, dessa grossura aqui assim, ó. Grossura do dedo. Mão, me queimou. Veja bem que me queimou, mão. Me queimou o cabelo, aqui é a ponta dos cabelos, o pelo do braço. Me queimou a sobrancelha, o ciro. E graças a Deus, Deus não deixou queimar meu olho. Mas ficou pretinho na hora, se assim. Eu pensei para eu perdi meu olho, porque não dá tempo. A eletricidade, segundo a, a, a ciência, a eletricidade ela corre 300 mil quilômetros por segundo. Não dá tempo de você fechar Está. o olho. É, 300 mil quilômetros por segundo. Eu falo com os irmãos lá na África, lá na horinha que eu tô falando que eles já responde na mesma hora, já Entendi, chegou mano. lá já voltou. Então, pois aí eu fechei o olho, ficou tudo escuro. O meu olho pegou o foco. Graças a Deus, para e glória de Jesus, eu tô enxergando, graças a Deus, estou lendo a Bíblia. Recentemente, faz quatro anos, eu trombei com a caçamba virando ali, ó. Eu quebrei um punhado de lugar. E entre os quebrados, eu bati a cabeça me vazou sangue dentro do olho, no fundo do olho. Aí eu marquei para fazer laser. Mas aí começou a pandemia, aquela bola preta ficava andando no meu olho assim, ó. Aí quando veio a pandemia, foi prolongando. Aí foi desmanchando, desmanchando, graças a Deus, não tem nada na frente do ouro mais, morro. Graças a Deus. Mais do que que é é. Deus fez na minha vida, pois para é. onde a glória de Jesus. Moisés, que tarde, não... que tarde bonita, hein? Senhor? Que tarde bonita que nós estamos... É, ...vivendo hoje. O senhor foi inspirado é. de estar aqui agora, vou falar o senhor para pegou você... eu muito feliz hoje. Não, porque você me comunicou comigo lá e eu saí e falei assim, eu tenho que ir lá fazer uma visita. Passei na casa do Reinaldo, aquele... É, farmacêutico lá, mora ah. ali no Noêmia. Ah. Ele perdeu minha esposa, perdeu, perdeu. a filha pouco tempo. É, e tá. depois eu vou mandar para ele, o Reinaldo. Ele que então. me deu a indicação da sua irmã. Ele que é, deu. É, ah. O Ercílio falou só: assim, oh, você precisa de conhecer é esse a cara. É que faz do mesmo que elas fazem, né? É, é, não, ele é da Presbiteriana, ah. Presbítero lá, amigo dele. Ah. Ô, ô Moisés, é. que, que coisa boa! Ah, você falou uma coisa dos seus irmãos, dessa deficiência visual. Se eu precisar conhecer, uma hora você vai entrevistar as outras duas, as duas irmãs minhas. Eu vou com o senhor do carro, você vai entrevistar todas as duas. Ela vai te falar alguma coisa. E elas vai ficar muito felizes de senhor entrevistar. Inclusive, aqui chegava menos, porque é pouco tempo, agora todo mundo enxerga igual. Aqui não enxergava nada, nada, nada mesmo. Ela fez dois livros, ela editou dois livros. Como que é o nome dela? Maria Conceição de Castro. E o sobrenome do que eu não lembro. Então, ela escreveu dois livros. E ela, ela conseguiu ainda ser, conseguiu formar ainda, porque ela se Braille né, depois e, e formou. Moisés, é. o, o, o vamos já para o finalmente. O, o Tristão é do seu pai. Tristão do lado da minha mãe. Da sua mãe? Da minha mãe. Do o meu seu pai, avô, é como que seu avô, como que chamava? Castro. O seu avô, o avô sua... paterno, paterno então. Filho de Castro e avô materno José Martins Tristão. José Martins Tristão. É. é da líder do, do, do Claraval Essa é meio lá é. E tanto faz o os Castro era um pouquinho para cima ali na do Garcia e o outro era lá para baixo lá na perto para quebeirir roça ali também. Pastor tudo analfabeto. Todo todo morou na vida inteira na roça e não tinha como estudar, né? Era muito difícil da época, difícil, né? Difícil, né? Então. Hoje, mas... hoje tem o um carro que vai lá, busca os meninos, né? A van busca, leva para a é, cidade. É fácil, né? Deus abençoou que hoje De... para todo mundo, né, pastor? É. Uhum. E as pessoas que assim, têm uma mania de reclamar, hoje ah, tem mal, tanto recurso... Pastor, do que que eu posso reclamar na minha vida? Do que, mal Olha, só de aprender a ler e escrever... Escrever, eu, eu escrevo com muita dificuldade, isso também, eu só escrevo letra de forma, porque a é. letra manda assim para mim, é difícil, senhor é. não consegue ler. É, então, a gente entende é. porque é, quando é pequeno, Diz o, o ditado, é de pequeno que se torce o pepino, bem que é. Se torce ou se põe pequeno, né? É, e depois é. que vai ficando, é mais difícil é a mão, mais difícil, você é. pegar o jogo de, de, da palavra, é, de escrever, mas é verdade. olha bem, quanta, quantas pessoas que tem essa facilidade e não desenvolve, né? irmão é, é, mas é verdade. É de falar e de compartilhar, não. isso é tão bom. Pato Ronaldo, hum. a minha satisfação, meu irmão... É pregar o evangelho, irmão. E eu fico olhando. Eu nunca tive bens aquisitivos, Nunca tive um carro bom, bom mesmo. O carro bom que eu tinha, que eu vi de um terreno vez, comprei um carro, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Fiquei pouco tempo com ele também. Não tive carro bom, não tive condição boa, mas eu fui com aquele que Deus me deu, irmão. É. Já fui pra roça fazer culto, lá na fazenda frutal, porque é lá de de posto ali buscar gente para a igreja sem o pneu de estepe somente o pneu do carro sem estepe a rural a piru rural então mas Deus me abençoou graças a Deus eu ia voltava levava a gente então as pessoas que eu levei para igreja para honra e Gros de Jesus depois que eu comi que eu que eu tive carro irmão e eu levava e trazia levava e trazia Deixa eu dar um testemunho pro bom que vai ficar aqui gravado. Você deixa bem que é Deus ali. Quando eu comecei o trabalho do jardim, jardim Consolação, o senhor entrevistou o João Rego também, aquele baianão Sim, lá. É. E pode contar para o senhor. Aí, irmão, aqui na minha frente aqui não tinha portão. Ó. Aqui não tinha portão, era só minha casinha de fundo lá mesmo, que é né, hoje. E eu não tinha condução nenhuma. Quando o tempo estava bom, eu ia por consolação de pé, quando às uma vez eu bato o O senhor tem é um cretãozinho seu? É, é, não, eu não tenho. Deixa o seu número eu... com o meu avô depois, que aí a gente organiza uma legal, é. beleza? Não, né? É meu neto, é meu Qual que é o seu nome? John bato. Wesley. Ô, João Wesley, me deixa, deixa eu dar uma volta dessa bicicleta. Oi? Eu dou uma volta dessa bicicleta. Dá uma volta nessa bicicleta. Ué, você quer dar uma volta? É. Mas ela tá meio ruim de banco. Ah, então não quer não. Então não quer não. Se eu tiver boa... Claro hora que a mas tiver eu... boa, você dá. Falou então. Ó, oh, você vai ver esse vídeo aqui. Ficou muito bom. O seu pai é amigo meu. Vou falar... O seu vô, né? O seu vô. Então... Há 35 anos, né? Faz tempo, né, a... Você lembra Tô quando eu andava, casa é. Da Bíblia é. ali, né? Mas... É, ué. é. 35 é, Eu velho. quero pegar seu número depois pra gente organizar um dia de você vir, a gente montar a estrutura. Eu tenho umas iluminação também. Aí. Que aí vocês sente e conversa, vontade. Beleza? Ele já tá falando que vai trazer a irmã dele aqui pra eu ir lá visitar. Eu quero, quero fazer isso mesmo, mas é Tá vendo, hein, rapaz? Tá você já que pensou bom? que coisa boa? O Wesley, você Oi. tem nome forte, rapaz. Conheço. O Wesley, você sabe? Ó, oh, parabéns, viu? Obrigado. Que ótimo. Fiquei contente, fiquei contente. Muitas bênçãos para nós. Amém, amém. Pastor. Quantas bênçãos. Eu consegui não, eu não perdi não. Você não perdeu, mas antes eu vou, uh, fica segurando aí que eu vou lembrar. Ele falou uma expressão que eu lembro do pastor. É, Eulipides Bolsonufo. Irmão, quanta bênção. Ah é, quanta bênção. É. Quanta bênção. Porque tem gente que gosta de contar, né? Quanta então, bênção. Então. Que reparte, quanta aí, bênção. pastor, cara. ó. Todo dia eu ia. Aí numa, numa, numa sexta-feira que era culto de ensino, nessas alturas eu não tinha dinheiro. Uhum. Aí não tinha muro, como eu falei, por mão, e eu peguei por então a gravata, arrumei bem para ir, e eu ia de pé esse dia. Quando eu cheguei aqui fora, foi uma chuva que Deus deu, irmão. Essa calçada aqui, ó, água ficou alta. Eu tinha de ir, aí eu peguei, fiquei contrariado, e eu, eu falei. Bem contrariado, falei desse jeito assim, pois é, bem, falei para minha esposa, quantos homens têm carro bom, tem carro bom, tem moto boa, para poder lançar tropeço na vida dos outros, para ajudar as pessoas a pecar, e eu não tenho, eu não tenho um carro bom, não tenho uma moto para ir na igreja, eu fiquei contrariado, a chuva demorou parar, tirei paletó e gravata, eu deitei bicudo, deitei contrariado. Quando foi? Quando foi de manhã? Bateu palma, bateu palma aqui embaixo, aqui. Eu, te, eu levantei para ver quem era. Era uma pessoa estranha. Aí pegou, falou para mim assim: É você que é o José Moisés Martins Cristão? Eu falei: Sou eu. É, então, eu tenho uma casa para te empreitar. Você fez uma é, elétrica hidráulica para o Luiz, meu, meu, meu amigo lá do Sanelo. E ele gostou muito do seu serviço, eu vim cá para te empreitar o um serviço. Falei, vamos. Ele tinha um fietinho verde que só lembra muito dele. Lembra muito dele. Mão, não tinha um risquinho, estava igual seu carro aqui, assim, ó. Cheirando, com rádio, tudo, pneusada, tudo novinho. Me pôs nesse carro e levou para me ver lá. Fiz orçamento d'água, fiz orçamento da luz. E ele perguntou quando que eu podia começar. Foi falei, começo, que você quiser. E pegou o pecinha. Mas é isso. Eu não estou com pressa, eu vou fazer de pouquinho, estou fazendo o negócio e acabando a casa. Agora, esse preço seu está bom, o seu serviço eu tem referência, agora se esse carro te servir, a chave está aqui. Eu pensei, não, não é de Deus, não, está muito fácil. Não é de Deus, não. Esse é, é o meu genro, o Ai, doutor ó. João Barbosa, advogado. Ai, que não coisa de ser boa. Formado, não. Hã? É. Entrar, Não. Mal, ah, é. Aí, pastor Ronaldo, ele pegou, foi lá, me levou... Vamos, meu irmão? O que que tá acontecendo com o cabelo dele? <risos> meu cabelo? É. Tá ficando branco? Tá caindo? Ele é, tá, tá mudando de cor. Ou tá despenteado? Tá mudando de cor. Ah, tá mudando de cor. O meu, rapaz, mudou de endereço. O seu Eu mudando de, de cor, ficando <risos> no lugar, ah, tá bom é. demais, é né? Então... <risos> Pastor eu estou guardando essa história do seu Albuquerque, que eu Do Fiat. <risos> do Fiatinho. É. É falou, Aí, foi mano, um prazer, irmão. Prazer. Ele é o pai do Wesley. É, do é. É, padrasto. Padrasto. É. Aí, pastor. e Eu peguei e falei assim, não é de Deus, tá muito fácil, eu sem dinheiro. O carrinho inteirinho, rapaz, praticamente novinho. Cheguei para minha esposa falou, nossa, Deus, que bênção, você é de Deus. Aí. Eu falei, eu vou orar até segunda-feira. Segunda-feira, sempre lembrava, dava aquele entusiasmo. Sempre lembrava, dava entusiasmo. Aí, quando foi segunda-feira, eu fui começar a serviço, eu já peguei o carrinho. O que eu levei de gente lá no Consolação para a Igreja, quatro viagens eu levava 20 pessoas. Eu vim aqui na Santa Cruz, pegava, levava, depois trazia. E eu pegava no, nos bairros de lá, e eu dava quatro viagens no Fietim. Irmãos, o honra em de glória Deus, ele ficou 19 anos comigo. Só ver o que deu. Pessoas. Tem carro bom para lançar tropeço da vida outro, e eu não tenho um carro para ir à igreja. Jesus escutou: Não, você não tem hoje, mas amanhã você tem. Mandou <risos> mano, mandou o é. um, um rapaz, ele chama. O sobrenome dele é Géia. eu não lembro o nome, acho que é Luiz Geia. Ah, não, Luiz é um irmão dele que morreu. É. Eu sei que o sobrenome dele é Géia. Então ele não me conhecia, eu também não conhecia ele. Fiz o serviço dele, ele ficou satisfeito, eu fiquei servindo carrinho muito tempo e eu levei gente para a igreja, irmão. É, irmão, olha, olha que, que, que testemunho forte esse seu. O que Deus dá, a gente deve consagrar para a obra de Deus. Pastor, a minha vida foi dedicada a Deus. Eu tive um comecei muito ruim, mas. É... Foi 43, 18 de... 43, 18 e 19 de Isaías fala assim, não lembrei das coisas passadas, né? Então, e, e a promessa dele é fazer coisas novas. É. Então, lá para trás, irmão, eu sei que o espaço foi mais curto, porque eu fui a igreja com 26 anos, eu tô com 75. Eu passei mais tempo na graça de Deus, mais tempo na igreja do que lá fora. Graças é, cê, cê a Deus. Você conheceu a tema. E bom, ó, muito obrigado. Da vou ter outros encontros. Aperta Amém. minha mão aqui. Deus abençoe meu primo. Eu vou mandar certo. lá para África isso aí. A hora que ó, eu acho. Você eu vai achar, mandar. Você vai pôr no YouTube ou no? Eu vou colocar no YouTube. Eu vou mandar lá para África. Vai ser porque... fácil. Então ele vai me conhecer a minha pessoa lá. Faz a referência de alguma pessoa que você vai mandar lá. Pastor Tomé, né? Para o pastor é que é? Tomé e para o pastor Manuel Vajo... Manuel Vajo Vazio. Manuel é. Vajo Vazio. É. Então, então tá. Olha aí, ó. E eu quero poder. Também... África, Moçambique. Moçambique. E eu quero também participar dessa Não, conversa eu vou, aqui, Eu ó. vou aqui, lá também pastor Ronaldo, é uma alegria para mim muito grande estar tá aqui conversando com essa pessoa amiga, que eu admiro muito e eu sempre, é que eu vejo o irmão Moisés, Moisés. eu lembro do Jesus do Jesus e, e, do, e, do, e de Jesus que fez tanta é, milagre na vida dele, parabéns, então, parabéns irmão pastor, para mim é uma honra, eu queria que o senhor tomasse um café com a gente aí, uma hora a gente volta uma hora a gente volta aí então Falou, foi muito bom, oh, Deus mano, abençoe. Foi muito bom o senhor por esse aqui, mano. eu fiquei é. tão feliz, graças Deus, a Deus. Eu também, Deus então... abençoe.